Salve o chumaré, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, o chumaré, ele gira no tempo, ele gira no sol, sob as cores do arco-íris e a claridade do sol. No tempo ele é cobra, tempo ele é mulher, na força da natureza ele é, o chumaré. Ele gira no tempo, ele gira no sol Sob as cores do arco-íris e a claridade do sol Tempo ele é cobra, Tempo ele é mulher Na força da natureza Ele é o chumaré Arroba boi meu pai Maré maré maré Maré maré maré É o chumaré Ele gira no tempo, ele gira no sol